Botão vermelho, tipo, oh, tem um botão vermelho? Eu não curto vermelho, eu curto vermelho Peraí, Rapaziada. Hey. Como que é? Hey. I need to open door. Tem que abrir a porta? Ô, Judite! Ô, Helena you get to the cathedral at this rate. Ah, abre a Judite, a Judite tem que sair Ô, oh, Judite, não aí! o oh, é botão vermelho, tio. Ô jiu Rapaziada, olha a gangue! Ô oh, meu, vai comer Judite. Rapaziada, tem alto smoke! Pico. Oh, eles vomitam! Rapaziada, tem que picar, Bicar, É chefe! O que, jogo? Eles vomitam forte! Olha, ó! A arminha dele. Olha esse caralho! <risos> Arma! bicuda, bicuda ali Rápido! Isso! Outro! Tem bloco aqui. Olha, oh, o Acabou Eu oh, tô rápido. Eu tô rápido, calmo. Beleza. Tem 50 tiros ainda, Leo. Calma. <tos> Pode ver os caras. Oi! <tos> é tio! É zumbi turbo. Uma dádiva dos ninjas. Isso, Leo! Gira o pé! Ele de derruba! Oh, rapaziada, ele sabe Jiu-Jitsu! É, é zumbi, chefe de Ah, eu quero ver, tio! Não tá quente aqui! É o quê? Você vai morrer ou não vai, tio? Alba, oh, pica, pica! Ah, oh, a giratória do Tia Petó! Van Damme! E Shoss Negra! Olha, os caras não, eles são resistentes! Vaza, vaza! Rapaziada, acabou a força do Leon, hein? Ó, oh, cansou do Kung Food. Ah, bom dia, cai. Ó a perninha dele, ó Ai, quero ver Ô Leo, não aguenta mais chutar não, hein Preguiça Ô oh, Leo ah! Rapaziada <risos> Toma, rapaziada Sai de perto, sai Sai desse cara lutador de UFC Ô, oh, oh, meu Deus ali meu Deus Olha, bícada isso, sua voz dá um zoom de costumela! Oh, meu Deus, não para de me zumbir, tio. Os caras é jogador profissional. Rapaziada, tô curtindo esse hard não, hein? Oh, meu Deus, Deus. O cara mandou a fábrica inteira de zumbi pra nós, hein? Se inscreve aí, tio. Mas é, cheguei a chorar de emoção aqui, viu? Oh, meu Deus, acabou com as balas, tinha 90 tiros. Agora tem 6, 16. Oh, meu Deus, eu estou bem. tô respirando, tô calmo, não tô suado. Não, não. Tranquilão, ó. Oh, Chega bico antes, aqui. Ah, quero pegar essa bala. Vou... Aí, Você já entra no metrô sem pagar. Beleza, vamos chutar essa, essa parada aqui. Ó, oh, já pega experiência. Olha oh, isso, tá fazendo experiência velha aí. Pelo amor de Deus, você não tá aguentando as treta. Não, não, não, não. Good, you made it. you você pode chegar no nível de there de lá. O que as condições são como lá? Toma essa pastilha. It's gotten pretty bad. Hell on Earth isn't much of a terra não é muito de uma Ai, Rapaziada. Estou tranquilo. Hey, Nada pra me fe... afetar. Beleza, rapaziada. Chegou na segunda parte aqui. Oh, vá para a catedral? V vamos subir. Open keep Pera aí, you jogo, já tá valendo isso? Oh! Ele dá, ah, os caras achei que até os Lust aqui, tio. Oh meu Deus do <risos> céu! Toma na sua cara, será que vai ser louco? Beleza. O carro, Helena! Oh meu Deus, é. o jogo é do hard mesmo, tio. Até zumbi. Tem até zumbi. Não, meu, aí, tem até zumbi motorista. Rapaziada. Não, não cabe a treta não. Olha, acerta o cara. Olha, assim, assim não tem como voltar, hein, Pelo amor de Deus, hein? Oh, oh, O cara dropou uma plantona. Beleza, Coloca aqui. Um na bundinha. Oh, meu Deus, aí não dá, aí não dá, o jogo. Tem que Ó, oh, nem zóio funciona. Vicam, Big, velho, esse lote. Rapaziada, quantos tiro no zóio? O oh, Zoi duro! Olha, o Leo tá se recuperando agora, tio, do reumatismo que ele tava. Não tô vendo nada. Ó, oh, tem um sock aqui, reunião, tio. Ah! Tomada oh, de Deus, não! que ele fica... espula, ele espula! Nossa, Leon, mostra pra ele, Leo! Beleza. Oh, oh, tia, oh, Helena, você vai dar sopa na minha cara? Você fica esperta, gente, eu, eu rodo o pé <risos> Beleza, parece que a área tá mais de boa agora Vamos só trocar a ideia com a tiazinha Locke aqui Ô, oh, oh, tira a cabeça desse Locke Do volante. aí, e vai chamar mais zumbi, hein uhum. Tranquilo Já que não tem como tirar o Locke dali o oh, zumbi, querer entrar, nem trate a porta, tava no biquete Tá, com fome Ah, Berninha, <risos> toma seu Locke Beleza, rapaziada Cara, tem um de mão ali, você viu, né? Ó, é do bem, é do bem. Ô tio, e aí? Ó, o zumbi vai jantar, Não tem como, quer ver? Ó. O que eu disse? Rapaziada, ninguém no Resident Evil se salva, É impressionante. Ó, ó, lock aqui, ó. Pronto. Oh! Onde? Eu tiro, se pele, eu gira! Roda essa espora! Rapaziada, tem mais aqui, baixa aqui! Não! Ô Lil, você tá chutando aonde? Ô, meu, chuta esse Loki, pelo amor de Deus, Leo! O cara não morre, tio. Não morre. Ô, zumbi! Beleza. Rapaziada, tô calmo, hein? Nossa senhora. Calmaria, tranquilo. Tranquilinho. Pica. Zóio. Rapaziada, e aí? Os caras tá jantando coletivamente. Beleza. Oh, tem zumbi! Achei, por que? Policial, tio! Filho do Rambo! Zumbi! o cara é de ferro o jogo meu deus do céu tem zumbi zumbi cop oh, eu estou bem o oh, zumbi cop é o quê? peraí tio. cadê o zumbi cop para adiantar para olha oh, você vai carregar agora tio. O zumbi cop tá ali na sua captura pica esse zumbi cop pelo amor de deus isso isso rapaziada o. Leon... O zumbi com uma metralhadora ali, ali, ali, ali o quê? Ali o... O Leon não quer pegar a metralhadora do zumbi, não, tio. Nossa. Bata esse rock! Ô, oh, Leon. Isso. Nossa. Arrebenta esse... Ô, oh, Leon, aí, aí não, hein, tio. Acabou as balas e tudo mais. Oh, ixi. Fazer nada, aí não tem como, hein. Zumbi chegando. O Leon não queixe a vida. Carrega. O Loki caiu O Leon ainda tá com dor no rinho Rapaziada, a janta tá grande aqui Vamos não para de jantar, pelo amor de Deus Rapaziada, eu tô bem, o Leon não tá não Tá com a mãozinha no rinho ali A tiazinha saiu fora, tio. deixou o Leon no vento Ó, oh. quem disse O Leon tá com zero tiro Pra que eu vou ficar perto do cara, tio Peraí, peraí O jogo Vai se cair aqui. Os pescados de tipo, peito, é nóis. Ô, Helena. O Helena. Rapaziada, é se a gente cair aqui já era, hein? É de over. grande. Tranquilo, tio. Ah, de boa. Espaço, pula ali. Beleza. Ô oh, Leon! Oh! Sai daqui, tira. É só a mão suja do sapato lindo do Leon. Pelo amor de Deus, hein? fazer é, tem como puxar o logo aqui para baixo? Oh, o jogo de... ah, tá. Dá um Thundercat nele é okay. Eu quero ver ele não quebrar o pescoço Vamos ali Leon, 10 balas, hein 10 balas Ó, oh, o Loki vai levantar, já tô sentindo o cheiro dele Vem Mas é, tá rolando umas brasas cabulosas aqui O Caverninha não. não está calmo Vamos abrir aqui O zumbi aqui tudo fez curso, é tudo cursado Estudar Ó, ó, ó o capoeirista, tio Ó, oh, se... Oh, se ligou no capoeirista ali, né Pelo amor, ok Sai Rapaziada, acabou as vadas de novo Oh, o cara voou, tio Oh, meu Deus do céu, é Oh Rapaziada, aí não, hein Fica no chão, Lio, fica no chão que Ele, ele mesmo vai matar os caras pra você Calma Oh Pera aí, tio, tem que matar aquele Loki ali. Pode, como a é gente vai chegar naquele Loki? Peraí, peraí, peraí. Os caras de ferro! E aí, jogo? Ah, oh, meu Deus, tinha granada, é agora. Granada, isso. Ah! Eu tá com fogo, tio! O jogo! Acabou a bola, Leon! Pega a granada! Eu giro! Sai! Tá com fogo em tudo! O jogo, você mentiu, hein! Ainda! Ainda tá vivo! Oh, jogo pilantra. Rapaziada, toma essa caixa inteira aí de tipo. Ó, oh, toma. Rapaziada, munição, munição, oh, meu. pega essa munição aqui. Rapaziada, fogo, calor, liam, voador, trator, na do nosor. <risos> Calma. Sai. Beleza. Fica os <risos> Aí, tio, você nem precisa matar aqueles lock. Não. Rapaziada, perdemos um bala toa hein? não tem como ir pra lá. Ó, não tem como. Ô, oh, meu Deus do céu, o já não tem bala e gasta mais. Ó, ó, ó, esses Loki aqui são profissionais da treta, tipo. Ele nem para. Rapaziada, o cara nem para, tio. Oh, meu Deus do céu. Acabou a munição, acabou. É soco agora. Só soco e bico Isso. Toma. Eu saí, eu saí. Oh, Oh meu deus do céu, Rapaziada, o jogo é calmo, o jogo é tranquilo. Eu altamente recomendável para você curtir o jogo em calmo. Coloca no hard, vai. Vai tranquilo. Beleza. Rapaziada, não com comendo não tio, ó ó ó ó. Ó Leo! Oh, meu. Deus. Olha os barril aqui, de tudo já. Vamos subir a escadinha benta. E aí, tio, tá de boa? Ah, meu, eu adoro esses caras sozinhos. Aí é treta coletiva. Ô oh, meu, deixou um o negócio pra trás ali. Ô oh, meu, o alarme, tio. Ô, oh! como é que é o negócio? Os caras tiram por baixo. Olha, o zumbi é concursado. Vou ficar esperto. Beleza. Olha. Qual o caminho? O cara tá vivo ainda! Uh -uh. vai levar um empurrão do Leon, só pra você largar ser lock. Vai lá Leon. Isso! Rapaziada, tem que matar os locks, porque os locks dão um item. Então é melhor a gente matar os Loki e ir mais tranquilo. Uh -huh. Ó, já sobe pra direita, flipa pra cá. Será que aqui tem coisa secreta? Rapaziada, a gente veio daqui? Sim. Pra cá, jogo. Eles já, já pulam aqui. Oh, meu Deus! Tá olhando os doidos na cidade. Chegar na voadora, é a melhor coisa que você faz o quê? Jogo, pelo amor de Deus, vale atropelamento? Claro que vale, tio! Claro que vale! O jogo, ai, já chega no, no chefão todo baleado, furado, estourado. Eu vou fazer uns pantinhos aqui. Rapaziada, estou calmo. Estou bem. Vou colocar isso aqui na caixinha. Tem que colocar na caixinha porque senão o Leon não toma. Você faz pirulinho. Ó, oh, eu tomei o negócio inteiro. Beleza, olha ah, o negócio que faz a gracinha. Ô oh, tio, vai abrir a porta aí, vai abrir, faz força aí.